queria saber de você, se você foi em algum momento notificado pela Câmara ou por algum órgão ligado à Câmara a respeito desse, desse, desse processo e dessas investigações que, que, segundo eles, fizeram é, nas suas prestações de contas. Veja bem, Neto, nós estamos falando a respeito da votação que a Câmara fez em relação à prestação de contas da nossa gestão referente aos anos de 2007 e 2011. Nesse sentido, é, é pertinente, já respondendo a sua pergunta, dizer que não, não nos comunicaram de nenhuma é, das acusações que fazem. Em é, todos os momentos que nós tivemos tentando acompanhar esse procedimento, não nos era apresentado é, nenhuma acusação, não nos era apresentado nenhum detalhe é, que a comissão havia levantado de A, B ou C, o que a gente percebe é que houve sim a fabricação de um relatório para justificar uma atitude politiqueira de uma votação é, produzida é, é, é, por, por motivos políticos exclusivamente. É, motivo é, esses para fazer com que a eleição de 2016, que agora sendo adiantada pelo prefeito Aurélio, vou repetir estão simplesmente adiantando um processo político de 2016 agora, podia estar adiantando era equipamento para o Hospital Getúlio Vargas adiantando o conserto do SAMU podia estar adiantando o retorno do, do funcionamento da FESA ah, novamente é, requerer os, os cursos da FESA abrir novos vestibulares e fazer com que continuasse está arrumando as nossas ruas, porque é isso que o nosso povo precisa, é isso que o nosso povo quer. Ao invés de fazerem isso, que traz qualidade de vida para o nosso povo, estão, na verdade, preocupados em fazer campanha eleitoral. Nesse sentido, estão adiantando o processo eleitoral de 2016, colocando as nossas contas em julgamento, contas essas de 2007 e 2011, aprovadas pelo Tribunal de Contas, pelo TCM, que é quem julga tecnicamente as contas, e agora eles querem fazer uma demonstração de que houve observações técnicas e que tinha um erro A, B ou C, sem demonstrar publicamente esses erros, sem nos acusar formalmente, mas pura e simplesmente fizeram a votação é, desaprovando essas contas com angana política Eleitoral simplesmente Marcão Eu gostaria de saber Outra questão, o seguinte Por que, que a Câmara não Fez esses questionamentos no devido Momento onde estavam acontecendo Esses processos, tais como processos de licitação é, Citados né? Foram citados também A falta de assinatura em documentos Foram citados também Empresas que não estavam legalizadas E participando de licitação O porquê que que isso não foi questionado. E estou te fazendo essa pergunta por um simples fato. É... Você em algum momento coagiu algum, a, a, algum vereador ou induziu para que fizesse em vista grossa esse processo? Jamais. A Câmara é livre para poder agir. O que a gente sabe sim é que houve é, um gerenciamento do prefeito de maneira direta, junto aos vereadores determinando que houvesse uma votação para eliminar o Marcão. A fala e a ordem era só uma. Nós precisamos descantear o Marcão, precisamos puxar o tapete do Marcão. Nesse sentido, a forma isso ocorrer é a gente fazer a rejeição das contas. Mas, como eu disse, a Câmara, à medida em que faz isso, serve a um pedido do prefeito, a uma ordem do prefeito, Aurélio, para que possa agir politicamente com a gente. Mas é, nós temos a, a consciência do nosso dever cumprido. Tenho muito orgulho de cada trabalho que fizemos ao longo de oito anos em Aragarça. Nós pegamos uma cidade que tinha sua principal avenida de bloquete, aeroporto que não funcionava, uma rodoviária ineficiente, um hospital que tinha um alicerce de 40 anos ainda construído por Getúlio Vargas, e não servia ao nosso povo. Nós tínhamos um hospital que não tinha ambulâncias. O transporte escolar era servido por ônibus sem condição, como voltou a acontecer agora. Porque todo ano nós estávamos adquirindo ônibus. Nas contas de 2007, o que tem é isso, a compra de ônibus novos. Nas contas de 2007, o que tem é construção de escola, tal como a Escola Laurita. Nas contas de 2007, tem a biblioteca pública, tem quadra de esporte... Nas contas 2007 tem asfalto e a gente questiona, com quase um ano de gestão agora, o que há de se mostrar para a comunidade? O que tem para se inaugurar? Vai para a televisão, vai para o rádio, vai para a internet, mostrar o quê Mostrar apenas que estão é, é, é, subjugando o Marcão? Dizer que não estão governando, porque não tinha condição, porque o Marcão deixou a Selg, a Saneago. Ora, acabaram de dar uma concessão de água para Saneago por 20 anos, de graça. Por que, que não negociaram? Se tinha conta com a Saneago, por que, que não negociaram essa conta? e venderam essa concessão para a própria Saneago, e com esse recurso que venderam, pudesse incluir a dívida que tem com a, com a Saneago, e pudesse adquirir para a cidade mais asfaltos, casas, praças, equipamentos para o hospital, e outros, enfim, vários benefícios que poderiam ser adquiridos com a venda dessa concessão. Mas não, preferiram dar de graça, e ficam por conta de, de uma inapetência que eu não sei se é proposital, até parece que é, por, porque a gente é, não dá conta de ver no administrador atual, no prefeito, uma vontade de fazer a cidade ficar melhor. A gente vê ele apenas com vontade de ter o poder pelo poder e para isso adianta o processo eleitoral de 2016, tentando hoje puxar o tapete, eliminando contas, que estão aprovadas pelo Tribunal de Contas, e aí a comissão da Câmara faz todo um relatório produzido, fabricado em cima da hora, para justificar o injustificável, que era uma disputa eleitoral no momento em que não há eleição. No momento, sim, é que precisaria haver ação prática, por parte tanto da Câmara quanto do prefeito, na busca de benefícios para o povo aragarcense. Marcão, outra, outra questão citada no processo é a questão do lago. Porque no plano de construção do lago estava prevista a entrega do mesmo para o ano de 2008. E aí eu te pergunto, por que, que aconteceu essa entrega somente no final de 2012? Essa pergunta é pertinente. O lago é uma obra que por diversas vezes venceu licença ambiental. Nós tivemos que renovar. A agência ambiental é muito demorada a tramitação de todo esse procedimento lá dentro. Como era demorado o procedimento dentro da caixa, à medida em que não tinha uma licença ambiental? Ela, a obra demorava, a licença ambiental vencia, precisava renovar a licença para ver o pagamento para a empresa das, da, da medição das obras daquele momento. E aí a caixa segurava todo o processo, porque precisava de apresentar licenças, a gente tinha que dar entrada nas licenças, enquanto isso a empresa parava a obra. Entrava um novo momento, renovava tudo aquilo, e a coisa foi tocando. Mas fato é que a obra foi concluída, ela está entregue para a comunidade, cumprindo todas as etapas. A princípio, aquela obra era uma obra muito maior, era uma obra para quase 2 milhões de reais, porque ela tinha, era para fazer o, todo um trabalho de urbanização ao redor. E foi feito, na verdade, o um trabalho estruturante ou seja, de engenharia de abertura, compactação do leito por baixo, fez-se comportas fez o desaguadouro em caso de possível emergência, há um, um, extra, um extravasor de água por baixo, construído, há toda uma compactação feita com maquinários pesados, maquinários esses que inclusive tem comprovações dentro do processo. Então assim, foi feito todo o procedimento. O que está ocorrendo com o lago hoje é, que é o contrário, o lago está pronto, estão é deixando acabar, porque qualquer um que visitar o lago vai perceber que eles não estão trocando lâmpadas tem lâmpada queimada lá de quase um ano foi colocada a iluminação a grama já está quase toda acabada não plantaram uma árvore sequer, os equipamentos de educação física que foram instalados lá, já estão todos bambos com os parafusos soltos e sequer mandam fazer manutenção então o lago ele está pronto, agora ele começa a se, se corroer, ele começa a acabar. Há exemplo de tantas coisas em Aragarço, deixado para o nosso povo. E a administração atual, ao invés de ter cuidados, carinho e respeito com a comunidade, prefere adiantar a eleição em momento que não há campanha eleitoral. Marcão, agora qual que é o próximo passo? Como é que vai proceder? Como é que você vai se proceder diante dessas, dessas denúncias? O que será feito? Faremos, sim, com todo prazer o enfrentamento de tudo isso. A Constituição garante que todo processo só tem fim com o trânsito em julgado. A Câmara ela não fez terminação do processo. Pelo contrário, ela iniciou um processo que nós tocaremos adiante, pois confiamos na justiça brasileira, vamos acompanhar até o fim. E só é uma pena que alguns líderes políticos de Aragarças encarem o processo eleitoral de Aragarças da forma como encararam agora. Não fazendo justiça, mas sim produzindo injustiça propositalmente, fazendo a gana de um gestor que tem medo de nos superar com obra e prefere nos superar no tapetão, nos eliminando e ficando livre, mesmo fazendo nada para a cidade, ficando livre para poder fazer a disputa que ele quiser, tirando o Partido dos Trabalhadores da disputa, tirando o Marcão da disputa, adiantando um processo eleitoral de maneira injusta. E é uma pena que os, alguns líderes políticos em Aragarças compactuam com isso e entendem ser isso é, algo positivo. E eu afirmo hoje, categoricamente, é negativo para Aragarça, independente de o Marcão querer ou não fazer disputas lá na frente. Mas, se nós dermos como prêmio para quem gerir bem a cidade, dotar a cidade de estrutura, dotar a cidade de condições de geração de emprego, tal como nós fizemos, com a vinda de empresas importantes para cá, a concessionária da Vox, torrefação de café, aumentou-se a rede hoteleira de Aragastes, aumentou a, a, a, o número de restaurantes, aumentou-se aqui o número de confecções e lojas, é, panificações, enfim, comércio dos mais variados aumentou, produzindo assim empregos. E a prova de que aumentou realmente é a instalação de mais duas agências bancárias, em Ana que é o caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. E o que a gente vê nesse momento? Ao invés de ter uma preocupação em fazer com que isso continuasse, tiveram a preocupação Eleitoreira. E quando se começa a ter esse tipo de preocupação, deixa escapar situações importantes para a cidade e acaba ocorrendo como consequência disso a evasão de empresas daqui causando desemprego. É o caso da empresa Cristal, que acabou de abandonar Aragarças e lamentavelmente gera desemprego a exemplo de outras, se o prefeito não tiver muita cautela e cuidado com o nosso município. Então é isso aí, pessoal. Entrevistamos aqui o ex-prefeito Marco Antônio de Oliveira. Nós agradecemos, Marcão, pela, pela oportunidade.